pela não municipalização da saúde indígena, pelo Conselho Nacional de Política Indigenista, pela não revogação dos direitos territoriais dos povos indígenas, pelo respeito aos direitos conquistados. Não podemos permitir o esfacelamento do órgão oficial indigenista. Queremos sim o seu fortalecimento, queremos o respeito às organizações indígenas, Queremos a não criminalização das lideranças indígenas. Nós vivemos esse golpe todos os dias, então precisamos estar juntos para juntos estarmos construindo a verdadeira democracia. Ocupar a Funai, 13 de julho, em todo o Brasil.